Caralho, mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição. Só oh! do cuzão, isso me causa revolta. Eu sou MC, se você é político, conta quatro anos, depois você volta. Oh! Contei quatro compasses, voltei, já acabei com esse vacilão. Hey! Hey! Tá pensando que é monstro, apanhou, quanto prado ficou no chão. Hey! Tá ligado, parceiro, que eu faço assim. Você quer salvar esse país, então passe essa faixa de preso pra mim. Oh! Oh!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 Hey, porque o rei não vira humilde, eu sou e disse eu sei Cê entendeu meu mano, sua rima não tá sai leza. Cê pode ser dono do tabureno que o basque chegou e ele virou a mesa Entendeu? Família, tá suave, ele grita mais, mais Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz Quando o rimo cê presta atenção, porque eu não grito igual esse otário Ele fala alto, óbvio, eu falo baixo o que é necessário <risos>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 eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil E você tá achando zoado, enquanto eu acho isso incrível Você não gosta da voz do Prado, faz só e aumenta o teu nível O meu nível eu já aumentei Ô meu mano, cê sabe que a caga que você passou, que quase o Ô meu mano, sem maldade, cê não sabe qual que é a fita Ele tem que ficar gritando, eu sou foda, eu sou foda Pra ver se alguém acredita quem bom Que bom tá todo mundo acreditando A única pessoa que não tá gostando, é quem tá reclamando Suave?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 Semifinal, magrão contra o tubarão. Mas você que é mó vacilão. Meu parceiro, nesse terreiro eu sou galo. Você é frango, então não cisca. Do mar de onde eu vi tubarão. Você não passa de uma simples isca. Então, fica suave, parceiro. Que agora eu te mostro como que eu chego e demonstro. Eu não sou monstro, mano. Mas eu gosto de fazer a rima que eu quero. Desse jeito, mano, eu não tô nem aí. Que eu falei no rimou com Pedro Trix, tubarão rimando eu também nunca vi. Uh! Nunca viu, mas sempre lembrou. Por isso agora eu te mato no trap, no drill, agora na tela com flow. Falou de isca, a sua rima em batalha da aldeia. Judas Iscariote sai fora da santa ceia. Uh! Maltrata. Não tem como é um nerd, minha punch vai na sua lata Falou que eu sou uma isca, eu jogo mais que uma rasca Aquela risca dentro do mar que também te mata uh! Que risca, aquela que você acabou com a sua napa Não me leva a mal, você não é para você mano? Você cai nessa batalha você quer ser jogador do Flamengo Vai cair pro mesmo lado sempre Seu nome é Muralha é. Uhum. Mas agora mano é CBO, Só que agora você perde a batalha E de você eu nunca sinto dó Eu sou Muralha, Muralha da China E também a Muralha em Jericó Você tem que dar sete voltas na cidade Pra fazer o que eu faço e uma só Aê! Uhum. Você tem que dar sete... Ó, procurando você e sem maldade Se eu tiver que responder, seguro o meu P.O. Porque meu parceiro, essa é a corrida E sua cabeça é degrau pro pódio De mim você sente dó, depois que eu te bater Você vai sentir ódio. É ódio <risos> Mas agora é o caldo seu fim Só que eu nunca sou Itachi Falou de ódio, nunca faltou para mim Mas agora eu falo a verdade Nunca existe rivalidade Pra mim falta ódio, mas sobra amor Porque é isso que salva a humanidade Cel é, Itachi queria ser o Sasuke Porque ele cola com o Naruto Faz um jutsu muito maluco Daqueles que nem você sabe Então, Uou! para de meter o louco caralho Mostra seu desempenho Aí tubarão, se não tem rima, cê é jogador Se não tem jogador, cê é um desenho Uou! Jutsu que Só que a lei Pra mim você é vagabundo Por isso agora Sabe, mano, eu te quebrei, meu raciocínio é profundo. Ele disse que eu faço jutsu que eu nem sei. Só que eu sou vagabundo. Então toma esse jutsu de tu tomando no cu na frente de todo mundo. Uou! Não vai ter jutsu. Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. E eu faço sua mente igual cachoeira, pois faço desse ao contrário. Oh. E parece o desenho do pica-pau: você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando. Ah. Vai agora na leste, não é navio Vai morrer na cachoeira, tubarão, cadê seu barril? Oh. Já que ele falou que eu caio eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Essa derrota pra mim primeira vez nessa indústria vital lixo, Sem maldade eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso E sem maldade, mano, você tem que vir buscar Na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar ah, você Tá ligado? Eu não julgo, eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus meu jugo. Você tá entendendo na humildade? O Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha verdades A verdade é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo Urso e volta com cara de bobão ah! Isso não são argumentos Agora eu te falo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo Veja o acontecimento Do Magrão é replay A minha é melhores momentos ah! Melhores momentos no YouTube, sem maldade eu tô chamando Cadê o dor? Tô rancho Cruz ah! ah! ah! ah! ah! ah! Que cê tá no caminho, não vai ter como cê passar, que eu vou te bater, é no sapatinho. tá na semifinal, não vai ter como, vai apanhar pro gordinho. Quando eu amassar sua mente, cê vai fazer o que? Vai fazer pro flowzinho? Eu não ligo pra nada, eu vou te atropelar, eu só mando rajada, deixa a nota empilhada pra depois gastar. Tá ligado, te bato? Não vai ter como o que você fazer. Acelera, te bato devagar e seco sem correr. Sem correr! Tudo bem meu parceiro, você sabe que eu vou na fé Se fuder, se eu faço flowzinho é Liberdade de expressão, eu faço o que eu quiser Pode crer mano, né? então você vai escutar Até porque cê não veio bater Na minha frente veio apanhar Falou que você não outro Eu pediro uma notas, faço elas pra empilhar Você empilha a corpo, é a polícia vai se calar na rima eu não te mando pra vala sou um guerreiro da guerra te mando pra Valhalla oh! Por isso que é seu legado, você que não me surpreende Dentro desse sol que você dorme, você fica deitado oh! Só porque eu não quis levantar Porque eu vou te bater deitado, eu consigo te bater de lá. Tá suave, você tá ligado que eu não sou concorrente Você me bate com a perna, com os braços, eu te bato com a força da mente oh! Que rima, burra, Consciente, bate com as palavras, só que você não entende, por isso que é incrível. Eu sei diferença de nível, mas amo o que eu faço, então faço o possível. Palmas, Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal: Flow, bate voltas, os melhores fatalities, rapaziada, os melhores punchlines aqui dos MCs.